Vivemos em um mundo complexo e caótico, onde somos jogados sem conhecimentos prévios e por muitas vezes, e como foi o meu caso, sem muita gente para ajudar. É mais ou menos assim, esse é o mundo, se vira, e esse é o propósito do vídeo de hoje, tentar dar um guia básico para que você possa andar por aí de uma forma melhor, vamos dizer assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor, hoje vamos ver... 12 Regras para a Vida Imagine um animal confiante, forte e poderoso. E agora imagine outro, um que esteja com medo e desconfiado. Tente diferenciar suas posturas. Os estudos no cérebro, feitos em animais e que podem ser replicados para nós humanos, indicam claramente que ficar ereto e com as costas para trás, passa uma mensagem física de confiança e poder também estimula um hormônio chamado serotonina, que faz com que você se sinta mais confiante. E encorajado por essas reações positivas, você fica menos ansioso, e aí começa a prestar mais atenção a outras coisas, que acaba aumentando as chances de coisas boas acontecerem. Uma única e pequena ação consciente, que pode trazer infinitos benefícios. Regra 1 um, Fique em pé ereto e com os ombros retos. Agora, Imagine que um remédio seja prescrito para 100 pessoas. O que descobriram em uma pesquisa é que dessas 100, um terço não chegam a comprar o remédio, enquanto outro um terço não o tomam corretamente, pulando dias, parando de tomar mais cedo ou nem tomando. Ou seja, em 100 pessoas, apenas 33 tomam o remédio da forma correta. Não se sabe exatamente o motivo para isso. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro filosofando os porquês, mas a conclusão é óbvia, não cuidamos de nós mesmos como deveríamos. E tirando o fato de que você talvez não acredite no seu próprio médico que estudou mais de 10 anos ininterruptos para aquilo, a ideia aqui é clara e entra em ressonância com o que falo em vários vídeos, cuide de você mesmo. Imagine como seria sua vida se você estivesse cuidando de você mesmo adequadamente? Gosto de pensar assim. E se sua mãe, ou outra pessoa que você ama, estivesse debilitada e doente, você não cuidaria dela da melhor forma possível? Então, faça o mesmo por você. REGRA 2 Trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. E você já deve ter passado pela seguinte situação, seu amigo está com dificuldades em algo pelo qual você já passou e por causa disso você sabe como ajudar. Você com todo o altruísmo do mundo. Dá conselhos e mostra claramente o que seria melhor ele fazer. E seu amigo, por incrível que pareça, não faz nada disso. E esse é um dos porquês de eu ter criado esse canal. Você não precisa ficar me ouvindo aqui falando. Você ouve porque quer. Você anseia ser uma pessoa melhor. Você não é aquele amigo que não quer conselhos. Você quer melhorar. E é esse desejo de querer melhorar que é o início de qualquer progresso. É isso. Se você é uma pessoa que quer mudar para melhor, fique ao lado de pessoas assim. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, então você conscientemente precisa escolher pessoas que querem também melhorar, e além disso, que também querem o melhor para você. REGRA 3, SEJA AMIGO DE GENTE QUE QUER O MELHOR para VOCÊ. E me lembro de quando eu era bem novo, que sempre me comparava aos outros. Queria ser tão veloz quando meu amigo mais rápido queria ser tão inteligente quanto quem tirava a maior nota, e isso era totalmente normal. Hoje isso já não é mais preciso, porque percebi que não preciso ser bom em tudo e que posso sempre me comparar comigo mesmo. Aliás, não importa quão bons somos, sempre existe alguém que nos faz parecer incompetentes, e a TV e a internet deixam isso ainda mais claro. Começamos nossa faculdade aos 23 e descobrimos que existem pessoas que se tornaram milionárias com essa idade. Meninas querem ficar mais bonitas, e se comparam com as blogueiras que gastam milhares em roupas, maquiagens e também em câmeras fotográficas e cursos de edição. Os exemplos disso não faltam. Uma forma diferente de lidar com isso é perguntar, o que posso fazer hoje para que minha vida se torne apenas um pouco melhor? Se você está no começo, foque em algo pequeno, não vai adiantar correr uma maratona hoje e não fazer nenhum exercício físico no resto do ano. Então, tente determinar qualquer coisa que faça com que sua vida esteja um pouco melhor do que estava ontem, e comece por aí. Pare de olhar para o lado, baixe um pouco suas expectativas e comece pelas coisas simples. Tente resolver o simples, 1% por dia, todos os dias. Isso sim é desenvolvimento pessoal, crescer 1% ao dia. Comparando com o que você, apenas você, foi ontem. Regra 4. Compare-se com quem você foi ontem, e não com o que outra pessoa é hoje. E já indo para a regra 5, não deixe seus filhos fazerem algo que faça você não gostar deles. Essa é forte. Não é sobre proteger suas crianças dos perigos do mundo, mas sim de fazer com que eles tornem pessoas das quais você se orgulhe pessoas que você realmente gosta. Estamos em uma fase do mundo que parece que estamos cada vez mais buscando proteger as pessoas, principalmente as crianças. Se ela vai mal na escola, culpa do professor. Se ela demora na fila da merenda, culpa da escola. Se ela não quer comer comida saudável, que culpa ela tem? Vamos dar refrigerante e salgadinho mesmo. E aí, com essa super proteção, essa criança cresce e se torna uma pessoa chata, que não sabe ouvir um não e que na sua primeira frustração perde toda a base psicológica, se transformando em um adulto que você com certeza não vai querer ficar bastante tempo por perto. E uma forma melhor de disciplina, recompensas. Se alguém faz algo que você goste, elogie e reforce que é uma boa atitude, se for o contrário, demonstre que não gostou. Se seu filho faz birra e você o segura e faz carinho para ele parar, é lógico que ele vai continuar fazendo birra. E se você ainda não tem filho, essa regra vale para você também. Se seu amigo, empregado ou cliente fazer algum comportamento que você deseja, reforce isso com um gesto, uma palavra ou do jeito que você faz melhor. Leva um tempo para sentir a diferença, mas funciona. Agora algo que algumas pessoas não conseguem entender, principalmente os mais jovens. Primeiro, devemos mudar nós próprios para depois conseguir mudar o mundo. Não adianta eu ir até a praça da minha cidade ou de qualquer outra cidade e ficar gritando, pedindo às pessoas que comprem livros e que comecem a ler, isso é loucura. Agora, criar um canal no Youtube, ler livros e postar suas resenhas, tomando cuidado de fazer com que as pessoas se interessem, mostrando que essa atividade pode ser prazerosa e ao mesmo tempo gratificante, isso demora um tempo, mas é a única que vai fazer eu conquistar meu objetivo quer ver mais pessoas com um livro na mão, lendo livros de desenvolvimento pessoal. Agora transfira isso para a sua vida. Será que você não está querendo arrumar o um mundo antes mesmo de arrumar sua própria vida? Você já arrumou sua vida? Se ficou em dúvida, ou se sabe que não, comece hoje parando de fazer aquilo que você sabe que é errado, e faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra. Imagine por um único momento se todas as pessoas fizessem apenas isso nas próprias vidas, o mundo não poderia parar de ser um lugar ruim? Regra 6, mantenha sua casa em ordem antes de criticar o mundo. E tem muita gente que ainda diz que a felicidade é o grande objetivo para nossa vida, e lógico, isso é uma grande mentira. Viktor Frankl já comprovou isso nos campos de concentração nazista. Carl Jung já disse brilhantemente que nenhuma árvore pode crescer até o céu se suas raízes não atingirem o um inferno. E a Bíblia está cheia de passagens falando sobre o poder dos sacrifícios. Se você não estiver disposto a passar pelo inferno, não vai chegar ao céu. Se não quer adiar um pouco sua gratificação, se sacrificar não será bem sucedido. É mais simples do que você pensa. Se você for disciplinado, e privilegiar o futuro em detrimento do presente, fazendo o que é significativo ao invés do que é conveniente, você pode mudar a estrutura da realidade em seu favor. E saibam, a esmagadora maioria de nós ainda vai viver por um bom tempo, tempo necessário para você receber todos esses dividendos e um investimento de longo prazo. Regra 7, persiga o que é significativo, não o que é conveniente. E pessoas vendem produtos que não indicariam aos seus filhos, prometem coisas em campanha que não vão cumprir, escrevem textos para agradar a ideologia do professor, ao invés de articular sua própria opinião. Já percebeu o quanto mentimos para que possamos conquistar coisas? Primeiro uma mentirinha, depois outras para dar suporte à primeira. Depois distorcer seus próprios pensamentos para evitar a vergonha que essas mentiras trazem. Depois, mais algumas mentiras para encobrir esse pensamento distorcido. E agora o mais terrível, a transformação das suas próprias crenças para dar base para todas essas mentiras. Pronto. Agora você pode ser um homem mais rico, pode ser o presidente ou pode apenas ter notas altas. Mas o que você faz é deixar de lado toda a sua realidade, talvez a coisa mais importante da sua vida, vivendo uma vida de mentiras. Regra 8 DIGA A VERDADE, ou pelo menos, NÃO MINTA E indo para a regra 9, assuma que a pessoa que está falando com você sabe de algo que você ainda não sabe. Você já sabe o que sabe, o que você talvez não saiba é o que a outra pessoa tenha a te contar. O problema é que a maioria das pessoas não entendem isso, elas não prestam atenção, apenas julgam e repetem tudo o que sabe para os outros. Para aprender, precisamos prestar atenção. E prestar atenção exige coragem, coisa que a maioria não tem. Se você prestar atenção, sem julgar, as pessoas se sentirão confortáveis a dizer a você o que elas realmente sentem. Serão capazes de dizer as coisas mais absurdas e maravilhosas. Se você acha alguma conversa chata, é bem provável que você não está realmente ouvindo. Quando você assume que a pessoa que está falando com você sabe de algo que você ainda não sabe as conversas dificilmente ficam chatas. E muitas vezes dizemos para nós mesmos que queremos alguma coisa e logo depois já queremos outras. Queremos ter muito dinheiro em um momento e no outro queremos ter tempo para ir à praia. Ficamos na praia alguns dias, depois queremos voltar para nossa própria casa. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos. Quantas vezes não dizemos claramente o que queremos e por causa disso, não recebemos o que queríamos primeiramente, isso é algo que você precisa fazer por você e pelos outros. Seja claro e preciso no que você pede a você mesmo, aos outros e ao universo. Especifique de forma clara e direta, somente assim você vai conseguir alcançar seus pedidos. Regra 10, seja preciso em seu discurso. E eu também me lembro de quando era criança e brincava no parquinho, aqueles vários brinquedos diferentes que é um deixo quase sempre inofensivo balanço, até um que chamávamos de chapéu de bruxa e que realmente podia nos machucar, e era o que acabava acontecendo de vez em quando. Algumas crianças ficavam apenas no balanço, enquanto outras ficavam loucas pelo chapéu de bruxa. E é assim, cada um definindo seus riscos, porém, se o parquinho for seguro demais para todo mundo, as crianças deixariam de brincar, porque perderia a graça. E as pessoas, incluindo as crianças, não querem segurança. Elas não buscam minimizar os riscos, mas sim otimizar. Se as coisas são seguras demais, inventamos maneiras de torná-las perigosas novamente. O que as crianças intuitivamente estão buscando não é segurança, mas sim buscando a competência, então não as incomode. Por muitas vezes não damos valor à competência, à capacidade e à habilidade. Mas são essas as características determinantes de status na nossa sociedade. Então, regra 11, não incomode as crianças enquanto elas estão andando de skate. E finalmente chegamos à última regra, a regra 12, acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Sua vida é difícil pra caramba, e a minha também, e a dos seus parentes e vizinhos também. Se você não tem um grande problema é bem provável que alguém da sua família tenha, o que acaba te afetando. Passamos por momentos bons e ruins, dias bons e ruins, mas, e quero enfatizar esse mas, se você prestar bastante atenção, mesmo em um dia ruim, você pode ter a felicidade de se deparar com pequenas oportunidades de fazer seu dia um pouco melhor. Pode ser um café que você goste de tomar, ver um passarinho cantando ou até um cachorro ou gato pedindo carinho. Então, quando essa oportunidade aparecer, não deixe ela passar, aproveite as pequenas dádivas da vida. E essa foi a resenha do livro As 12 Regras para a Vida. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor!